Olá pessoal do YouTube, meu nome é Pericles, você está no canal Receita da Nizinha, que é o da minha esposa. Hoje eu vou te ensinar como você tirar essas manchas do seu colchão. É muito simples, vai ficar menos de 10 reais. Antes de iniciarmos essa limpeza, eu gostaria que vocês dessem um like aí. dessem os comentários que achou, se vocês têm outra forma de fazer limpeza no colchão. Mas, nós estamos chegando a quase 20 mil inscritos aí. Se vocês puderem compartilhar o nosso vídeo, vai ser de grande ajuda, hein? Eu vou agradecer. Vamos lá, para o que nós vamos fazer agora, para nós iniciarmos essa limpeza. Então, vamos espalhar aqui um pedaço do colchão, né? Espalhar esse produto. No final, eu vou falar o que é esse produto para vocês. Aí, você espalha aí com a escova, né? Para dar uma reação. Espera um tempinho com ele, mas espalha tudo, né? aqui vem o, o produto. Eu vou acelerar, alguma parte do vídeo eu vou acelerar, ok? <SILENCIO> Passou dez minutinhos, agora vamos fazer a limpeza. <SILENCIO> Agora que passamos a escova, vamos pegar um pano úmido e passar para tirar o excesso né, do produto, né? E aí vocês vão ver como vai ficar, hein? Então, pessoal, essa é a dica. Água oxigenada cremosa número 40. Custa aí mais ou menos de 10 a 13 reais, dependendo da cidade onde você mora. Muito barato. A mulherada usa para tingir o cabelo, né? Mas você pode também usar para limpar o colchão. Então tá aí o segredo. O colchão bem limpinho, hein? Esse vídeo aí merece um like, hein? De seu like e se inscreva no canal. E compartilha aí para os seus amigos esse vídeo, é muito importante.